Olá, querida família reformista, estou passando aqui para fazer um convite especial a vocês. Hoje, dia 10 de maio, às 19h30, teremos início é, a Semana de Oração da Família, transmitida pela TV Conectados, e você é nosso convidado. Nesta ocasião, durante a semana, teremos mensagens, teremos música, teremos oração, e os temas abordados serão relacionados ao assunto O Melhor Tempo. Apesar da crise que estamos vivendo devido à pandemia, Hoje, o tempo atual é o melhor tempo para intercedermos, para orarmos e trabalharmos pela salvação de nossa família. Deus te abençoe, abençoe a família reformista no Brasil e no mundo e espero, esperamos vocês estarem conosco nessa, nessa reunião especial.